As pessoas estão me perguntando quem que é o famoso pochetinha que você tanto gosta. Vem cá, manda um beijo pros seus fãs. Beijo pros meus fãs aí, tudo bem com vocês, Como vocês estão? Isso aí, obrigado. Bom. Vai lá que a força te chama. <risos> que a força esteja com você. O pochetinha fica meio nervoso na frente às câmeras, eu tô percebendo isso. <risos> Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um tema extremamente importante, meu caro Arturzinho, que é como calcular o ROI, ou o retorno sobre o investimento, ou o return of uh, investment, sei lá como é que se fala essa porra com o sotaque certinho, beleza? Então é uma ferramenta fundamental para você aí que vai analisar os seus investimentos, independente de qual natureza, segmento, o que for. Então se você ficou curioso, não deixe aí de ficar após a vinheta, se você quiser. Se quiser dar like e dislike agora, dá. Mas eu acho, não acho justo porque você não assistiu o conteúdo. Então deixa ver primeiro, depois você dá. Certo? Toca a vinheta aqui. Então, pessoal, como eu disse na nossa abertura, é o retorno sobre o investimento. Você já fez investimento? Nunca. Mas você já comprou alguma coisa? Ou então você tem algum processo, algum negócio, você fala assim, bom, já fez o investimento. Mas imagina que você tem um determinado processo, meu amigo, você vai lá e coloca uma grana lá. E essa grana você coloca na expectativa que ela melhore o seu processo, que você tenha um determinado retorno em cima do que você investiu. Você concorda comigo ou não? Então, beleza. Isso, pessoal, vale para qualquer tipo de negócio. De Dono de boteco, agricultura, nave espacial, essa butina que você está utilizando, inclusive ele comercializa a botina. se você tiver algum interesse, pode falar aqui com a gente nos comentários que você vende isso, né? Então beleza, cara, isso aí pra mim, né, eu trabalho com agricultura, o pessoal fala assim, vale ou não vale a pena colocar determinado insumo? Cara, primeira coisa que eu me lembrei aqui agora, é muito importante pra você que você tenha a conceituação, do que, que é custo, do que, que é investimento e do que, que é despesa. Eu sei que essas três classificações, quando você vai olhar no seu fluxo de caixa, isso aí são drenos, certo? Isso acaba saindo do fluxo e você vai ter que pagar. Só que por conceito, são coisas diferentes, beleza? Então, primeira coisa, o que, que é custo? Custo é uma coisa que se você tirar do processo, você não tem mais processo. Eu vou dar um exemplo, né, para não falar que eu fico puxando muito a sardinha aqui para minha área que é agronegócio. Esta coisa audiovisual aqui que está acontecendo agora. A câmera. O aluguel da câmera, por exemplo, a gente fazer. Isso aí é um custo, um investimento ou uma despesa para você, Arthurzinho? É um custo ou um investimento? Porque vai melhorar a qualidade do vídeo. Então, aí é que está o gancho. Espera só um pouquinho. Custo, querido. É uma coisa que se você tirar do processo, não tem mais processo. Se eu tirar essa câmera que você está nos assistindo, se eu tirar ela do processo, você tem processo? Não tem processo. Então, do jeito que está aqui, a câmera é... É um custo. Só que daí, o pessoal aqui do audiovisual vai chegar pra mim e falar assim: não, motor, nós estamos com uma câmera, sei lá, eu de megapixels, né? Nossa, essa do megapixel é aquela da, do comercial, né? Você tem uma câmera aqui, só que eu quero fazer um investimento e nós vamos bombar essa câmera para que a qualidade fique melhor. Você concorda que isso, então, é um investimento? Porque você já tem como fazer. Se você colocar um determinado investimento, a expectativa é que isso melhore o seu processo e agregue valor. Então, isso é uma caracterização de investimento. Em agricultura, agora eu falei que não ia falar, mas estou falando. Custo, por exemplo, muda, semente, esse tipo de coisa é um custo. Por quê? Se você tirar o processo, você não tem processo. Agora, fertilizante, defensivo, maturador, o que seja, tudo isso é investimento. Você aplica esperando um determinado retorno, beleza? Então isso é custo e investimento. E a questão da despesa? A questão da despesa é algo que talvez você tenha no processo e que não é necessário, mas ele pode melhorar. Por exemplo, comissão. Comissão é um negócio que acaba sendo uma despesa, eu até perdi aqui o meu negócio, mas acho que deu para você entender. Mas bom, Botão fez toda essa ladainha, já estou de saco cheio quase saindo do vídeo, mas eu quero saber, como é que eu calculo, já que eu vou fazer um investimento, como é que eu calculo o retorno sobre esse negócio? Eu utilizo o VPL? Utilizo o TIR? Utilizo o Payback? Utilizo o Margem de Lucro? Meu querido, você pode usar todas essas ferramentas e mais um retorno sobre o investimento. Só toma cuidado para não confundir os conceitos entre elas. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com retorno sobre o investimento. Beleza? Então o que que nós vamos fazer, moçada? Imagina que você chegou lá, você vai fazer um investimento, Arthurzinho. Você vai fazer um investimento e o investimento vai ser de Olha lá que bagatela, isso aí você tem aí no seu bolso para me emprestar 300 mil. reais. Mas investimento no que, botão? No que o seu coração mandar, o que vale aqui é o conceito, não é para aqui que nós vamos investir o um negócio, não. E a expectativa é o seguinte, você fez esse investimento? Eu vou rapidinho na minha cola, e já volto. Você fez esse investimento? E aí você falou assim, bom, fiz esse investimento, só que eu vou agregar no meu produto com esse investimento, seja uma agregação de receita ou seja uma redução de custo, eu não sei, tá? Eu vou colocar aqui como ser uma redução de custo, em 2,50, tá? Eu não sei o que eu tô produzindo, mas eu inventei esse número. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Que a minha agregação, ai Cristo, a minha agregação de valor, seja uma agregação na receita, uma agregação na redução de custo, claro que dentro do seu processo você vai precisar avaliar, a agregação de valor que eu vou ter aqui, meus queridos, é de 2,50%. Unidade Pessoal, eu vendo, pelo exemplo que eu coloquei aqui, 150 mil unidades por ano. Então a pergunta é o seguinte, eu investi 300 pau, isso me agregou valor ao processo em 2,50 e eu vendo quantidade vendida. Eu vendo reais, quantidade vendida, é em unidade, né? Vendida, viu, João Botão? Vendida, eu vendo 150 mil unidades. A pergunta que eu, lhes fa que eu vos faço é o seguinte, Arthurzinho, eu ganhei 2,50 por unidade. E eu produzo 150 mil unidades, o quanto eu ganhei a mais? Eu tenho que multiplicar, certo? Então se eu pegar aqui, que eu agreguei valor por uma redução de custo, por exemplo, de 2,50 por unidade em cima de 150 mil unidades, você concorda comigo, portanto, que a minha agregação de valor foi de 375 mil? Vocês concordam comigo aí também? Pois bem, aí que vem a pergunta, o Arthurzinho, valeu a pena eu fazer o investimento ou não? Qual foi o meu retorno? Qual foi o retorno que se obteve? 75 mil. Por que, que o Arthurzinho tá falando isso? Porque o seu retorno dado em reais, o seu retorno dado em reais foi quanto? O quanto que você agregou valor menos o que você gastou. Você concorda comigo que por conceito isso é mais ou menos que uma coisa lucro é igual preço menos custo? Você pode falar, concordar comigo? Lucro ou prejuízo? Calado. Se a minha agregação de valor ela fosse menor do que eu investi para obter isso, eu teria um prejuízo e não um lucro. Mas no nosso caso aqui, nós estamos falando que eu tive um retorno né, de R$ 75 mil. Reais. Agora presta atenção porque a parte mais importante do vídeo ela é a parte mais simples. Como é que chama o vídeo, Arthur? O que é ROI? Tá em inglês. Return of Investment. Olha como eu estou falando bonito em inglês. Ou seja, retorno sobre o investimento. Vou repetir para você que está nos assistindo aí. Retorno sobre o investimento. Qual foi o retorno que você teve, Arthurzinho? Qual foi o seu investimento? 300. Então qual foi o seu retorno sobre o investimento? Retorno sobre o investimento. Não. 75 é o que você teve de retorno. Meio investimento, 300. Você concorda que é uma, é uma operação de relativização? Vai comigo agora. Retorno sobre, dividido, o investimento. Ou seja, o ROI da sua operação, o retorno sobre o investimento que você teve, neste caso aqui, foi de 25%. Então, isso, pessoal, é basicamente o conceito do ROI, que é mais uma métrica que você tem aí para avaliar se o negócio der certo. Por favor, não confunda aí com VPL, que é trazer o seu fluxo de caixa a valor presente. Não confunda com TIR, que é cálculo de taxa interna de retorno, que é outra coisa para você avaliar aí perante uma determinada taxa de oportunidade que você tem se o negócio vale a pena ou não. Não confunda com Payback, que está falando tudo, né? Payback, quanto tempo esse investimento vai demorar para voltar. Isso é outra métrica, mas ela é muito importante. Principalmente, né? Agora, puxando a sardinha para o meu lado, quando você tem utilização, por exemplo, de insumos. Ah, por que, que eu vou aplicar fertilizante, herbicida, é, inseticida, maturador? Porque você tem um determinado retorno sobre o investimento. Se esse retorno sobre o investimento for zero ou menor que zero, meu amigo, Vai para cima, vai embora, não precisa disso aí, vamos coisa. Então assim, necessariamente quando você coloca um investimento, a expectativa é que você tenha um retorno maior, beleza? Então vamos lá aqui, ó. então o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento, dado em percentual, é de 25%. Beleza, Arthurzinho? Então pessoal, basicamente o vídeo de hoje eu poderia acabar ele aqui, que o conceito ele vai estar tá passado. Só que aí eu queria trazer um outro conceito que às vezes acaba confundindo a gente, que é a margem de lucro. Porque muita gente, você concorda comigo, Arthur? Que pode olhar aquele retorno ali e falar, bom, então o meu retorno é de 75, aquilo ali é a minha margem. O meu retorno, a minha margem de lucro é de 25. Então, calma lá, meus queridos, segura porque os conceitos aí, eles são importantes para avaliação do seu negócio, mas uma coisa é diferente da outra. Por quê? Imagina que você pegou, né, agora eu vou começar uma outra linha de raciocínio a gente explicar margem de lucro. Que você vai pegar e vai vender o um negócio, o Arthurzinho, por 7 mil reais, beleza? Sei lá o que você está vendendo, mas você está vendendo a 7 mil reais. Imagina que saiu aí um tênis, a guerra aí, louvo, e você vai, né, colocou numa grife, e deve, deve ter esse tênis de sete mil reais. Tem? Tem. Então. então é tranquilo, você consegue imaginar aí alguma coisa. Beleza, só que isso é o preço que você tá vendendo. Você teve um custo no seu processo. Então note que eu tô inserindo uma coisa aí, tá ali meio como investimento, mas isso é o custo. Então, custo. Esse custo, meu querido, foi um custo aí de quatro mil reais. Beleza? A pergunta é o seguinte, eu vou dar outro nome aqui para isso daqui que não é lucro. Poderia ser lucro, mas eu vou dar um nome para confundir vocês mesmo de retorno. Qual que foi o seu retorno, ô... Oh... Arthurzinho, por que, que o Arthurzinho tá falando 3 mil reais? Se eu trabalhar com preço menos custo, o meu retorno foi 3 mil reais, beleza? Então se você que nos assistiu até agora não abandonou o vídeo ainda, a pergunta é o seguinte, qual que é o retorno sobre o investimento que você teve nesse caso aqui, Arthur? Como não teve investimento? Aí é que começa o negócio. Então você teve um investimento, você investiu 4 mil reais, beleza? Só que você teve um retorno de 3. Se a gente pegar a mesma linha de raciocínio colocada anterior, retorno sobre investimento não é o quê? O retorno que é dado pelo preço menos custo, dividido pelo custo. Então você pegar aqui, ó, retorno, 3 mil reais dividido pelo seu custo. Qual que foi o retorno da sua operação? O retorno da sua operação foi de 75%. Beleza? Se eu colocar aqui, por exemplo, R$ mil reais, por que, que o meu retorno sobre o investimento, o Arthurzinho, é de 133%? Que pega a lógica, moçada. O preço é 7, o custo é 3 e me retornou 4. Então olha, os três que eu colocou, se eu tô tendo um retorno de 4 mil, os 3 mil retornou, ou seja, retornou 100% do que eu coloquei mais 30 33% que foi reais. Você entendeu a lógica? Então, isto é retorno sobre o investimento. Então, caso essa merda aí que eu coloquei seja verdade, você está tendo um retorno sobre investimento de 133%, ou seja, se o meu custo é 3%, vamos supor aqui que eu tivesse colocado, não, é isso aí mesmo o negócio, mil. Se eu colocasse 3.500 quanto que ia ser o retorno sobre investimento? 100%, porque se eu tive um custo de 3.500 e voltou aos 3.500, você concorda que tudo que eu coloquei retornou? Beleza? Então, isso é o conceito de retorno sobre investimento. E o que que difere isso da margem de lucro? Hum? Qual que é a margem de lucro do meu negócio aí? Vou voltar aqui os 4 mil. Não, vou voltar aqui os 3 mil. Qual que é a diferença disso a margem de lucro? Vou até escrever aqui, ó. Margem de lucro. Você concorda comigo que o nome já tá falando tudo? É a margem de lucro. Margem do lucro. Quanto que foi o seu lucro? Quatro pau. Por quanto você vendeu? Não. Por quanto você vendeu? 7 mil, não foi? Então a sua margem de lucro é de 57%. Então note que retorno sobre o investimento é diferente da margem de lucro que você tem. Então assim, pessoal, são indicadores né que às vezes dão uma confundida aí. Os dois são extremamente importantes para você avaliar o seu negócio e devem ser considerados consequentemente, levados em conta aí nas suas tomadas de decisão. Mas toma um pouco de cuidado. O retorno sobre investimento, e se você observar aqui, o que muda é o denominador. Em um, você divide o retorno pelo custo, isso é o ROI, retorno sobre investimento, e o outro você divide pelo denominador do preço. É a margem de lucro que você teve em relação ao ao preço de venda, beleza? Espero ter contribuído aí para o mundo de negócios de vocês, certo? É, não sei se os confundi mais, se não, vocês procurem a gente aí ou as coisas da internet que você vai encontrar. Agora sim, se você gostou do seu do vídeo, fique à vontade aí para dar o seu like, se você não gostou, fique à vontade para dar o seu dislike, e se você não gosta dos meus vídeos e vem dando vários dislikes, por favor, saia daqui e vá assistir outros canais, certo? Olha que beleza, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana. Mano, meus queridos. Valeu. Valeu. Ui! Silene magal.